Provoca que eu sou tipo de cara mal fato que chega o detalhe do sofreu como su, não passo um fiapo. Eu bato na tecla, espanco na tecla se for necessário. Músicas nascer, cena da morta Comem muito pingo. no pode, a culpa é minha. De tá nesse estrago, não sei. Direito pergunto na frente do espelho. Escolha foi certa jogar nesse game, mas o que tem palete de sandete na bandeja. pressa a ferida, vara de Que quente. É Quer ser estrela, porque na gente bom, filho de um caboclo. me diferencio desse server fake. Vida a cadência do Jazz, ela é Lembra Maria, desceu com essa abafado. Gosto da marco na água, eu sufoco eu garanto que o máximo jogo é meu mínimo Faço currículo e calo ridículo contra político cínico Faço de crivo no embalo de quinta domingo Não bate na porta nem Eu sinto ocupado filmando meu pacto eterno Com as negras que evoca o termínio caneta de ilumino, está líquido, queima Anjo caído em quaresma Psicológico insano Ouve o conselho e não tema. Eficiente igual Tesla Punk que bate igual mescla Teu cerebelo fruto Merda de quem bate no tambor pra fazer o chão tremer yeah. Não tem como controlar Que quando tenta dar conselho a situação piora E fica muito mais ameno pra quem vê de fora Eu sinto toda a liberdade quando acende a tora Por mais que eu não cultive a flora Fora os pensamentos leves vim trazer literatura Cura em pau dos meus bacura Gerações lá do futuro que desarmem todo louco que tem ódio na cintura Já chega de viver no caos que as armadilhas do sistema faz lavagem cerebral Espero que não Breve, não seja tão necessário os mano andar de Já chega de trocar em farpas. Não me iludam, som de arpas, mundo nada angelical. Mas tentem ser menos injustos e chegar quem tá vivendo inferno frio e visceral Peso na terra, quem passa fome não tá na sua tela. Muita ganância, suja atmosfera. Ó, Vinny, tem meia volta. Oh. Peso na terra, quem passa fome não tá na sua tela. A ganância a suja a atmosfera. Vinis dê meia volta.